Gandalf, mesmo curvado, devia ter pelo menos 5 pés e 6 polegadas, ou 1,70m, um o que faria dele um homem baixo, mesmo na Inglaterra moderna, especialmente com a redução das costas curvadas.